É o, é o, é o, é o azul! Eu não sei ver o nome dele! É o Victor! É o Victor! Victor, não, não, pera, pera! Eu imploro, pera, pera, pera! Ó, oh, Papai do céu, papai do céu amado, Victor! Aaaah! Pera, pera, pera, pera, pera, pera, pera, pera! Errou, errou, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda! O Victor, vira a esquina! Sai da casa, sai da casa, vira a esquina! Aqui, ó, oh, aqui, ó, oh, tô vendo alguém na janela! <risos> calma. É o Selbit, é o Selbit, mata o Selbit, é o Selbit Ah, mata o Selbit, o Selbit tá ali, aquele corpo ali morto, tá vendo? Ah. Desintegrando no chão, é, mata ele lá Oi, cadeira, ah. oi, cadeira. oi, cadeira, tudo bem? <risos> Eita, porra! <risos> <risos> Meu Deus! A minha visão, a minha, a minha visão foi muito boa, puta que pariu! Alguém <risos> não <risos> <risos> Ele morreu! Eita! Ah! Alô? Alô? Meu Deus, como. <risos> Por favor, aqui na jacuzzi, eu estou, estou tendo hidromassagens aqui. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem, bem. Vem aqui no meu Oi. É ah, oito. Eita chimbada! Eu vou fugir! O que você tá falando, cara? Não! <risos> Onde é que você tá indo, boy? Pessoal. AAAAAH! a bala? Não, é novembro! Oh, oh, oh, oh. Oi? Por que, por quê? Outra vez? Alô? Cheguei, tô aqui no hall principal. Oi, tudo bem? Meu Deus! <risos> tudo bem? Não, o, o, o novembro vai decidir. Hum. A, o rolo vai pra cima. Tá. Cair cai perto de, de mais perto é o, é o, é o morto. Vamos lá. É o Mico! Eu vou te porque eu! Porque eu... <risos> calma, calma, calma, calma, calma, oh, não! Cuidado! Não, Isso, é Eita, Atira! Atira! Tá carregando, tá carregando, pa... carregando, tá carregando! Calma, calma, calma! É tudo calculado! Poder da matemática! Eu! <risos> foi, foi, foi, poder da matemática foi, foi ó! Fênix, fale comigo, como tá a sua vida, cara? Tá uma bosta, eu tô debaixo do chão pra mim. Eu consigo ver o andar debaixo pra você ter uma ideia. Pô, cara, mas me co me, co me co E a sua avó, como é que tá? Ah, ela vai Nossa. bem, na cara, sabe? Que foi isso? Um... Caiu um corpo aqui em cima de mim. É, um. E aí, Springles, como é que tá a sua vida? <risos> cara. Como, como é que tá? Eu tô te vendo. tá? Tá tá bom aqui, tá tá. O além é um lugar muito. Olha pra trás, cuidado. Burnie. <risos> <risos> <risos> Barney. Ah! <risos> e esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado, se você gostou não esquece de avaliar o vídeo aí embaixo com o seu gostei Se inscreve no canal se ainda não for inscrito, comenta alguma coisa que você acha necessário E finalmente voltamos com o nosso prezado e querido Gmod Murder que vocês tanto gostam Então por favor não se esquece de avaliar o vídeo, porque isso me ajuda muito E manda esse vídeo aqui ó Manda esse vídeo pra um amigo, agora ó, abre aí o Skype Abre o primeiro da lista. Não, o primeiro você não gosta dele, né? O segundo da lista. Pronto, boa. Abriu. Aí você vai mandar o link. Pegou o link. Boa, mandou. Agora vai mandar... Esse cara é gay. Não, você não vai mandar isso. Você vai mandar, olha só que vídeo bom. Ha ha ha ha ha. <risos> Brincadeira. Mas é isso aí. Valeu mesmo por assistir até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo um queijo até.